Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão no Excel. E hoje, adivinha quem tá aqui de novo? Opa. <risos> Tô com a mesma camisa, deve fazer uns oito vídeos já, porque né, Não, é porque a gente não tá é, não, é que a gente tá gravando em vários dias. É, é claro, é, é claro, a gente tá, tá. os protocolos do coronavírus. O que é. gravou para lá hoje? É, vamos falar sobre matrizes dinâmicas, as funções de matriz dinâmicas, né? Que tem sido muito faladas. A gente vai mostrar uma outra visão também. Mais uma coisa. Então, aqui no canal a gente já trabalhou um pouco sobre matriz dinâmica, é o um novo conceito do Office 365. Isso. O GAT vai mostrar como você pode, por exemplo, substituir funções Somacê. clássicas, como soma C, ponto etc. Beleza? E não só substituir, como agregar. Porque como substituir, agregar. Por agregar, substituir por substituir não faz sentido. Vamos não. falar o seguinte, então ele vai mostrar alternativas, aí você escolhe o que você quer fazer no seu dia a dia. E veja bem o que eu falei, agregar. Agregar, beleza? Toca a vinheta, Juliana, continua tô aqui com a sua blusa de onça e sua bota de cobra e se inscreva no Pulo do GAT. Muito bom? Música Então vamos lá, o que nós Uau. vamos começar? Você vai falar alguma coisa aqui ou vamos cortar a planilha? Não, é isso aí. Bom, vamos então aqui, isso aqui é uma base de dados, assim, grande pra caramba. Foram dados aleatórios, não tem nada aqui de dados reais, é tudo dados frios, beleza? E essa da base é que a gente vai começar a fazer análise aqui dentro. Chique. Ótima explicação. Isso aí, <risos> obrigado. É... Depois de ter gravado já... Oito vídeos. <risos> Oito né? vídeos, a gente já começa a... É isso aí, ah, então lasque-se. Entendeu? Entendeu? Entendeu? Você sabe, você sabe que é por isso que eu não gravo aqui, recomendimento Vídeo de coisa. Até tem conteúdo, a gente faz um, dois... É que depende muito da agenda da Juliana, que ela tá uma estrela. Não, mas é, tem, tem que aproveitar a presença, né? Ela é, é. sensacional. Oh. A gente está quase trovatando aqui, né? Mais uns sete vídeos seguidos, a gente, <risos> che... é, <risos> a gente saci... trovata hoje. Um beijo pro trovato. Olha no, a canequinha dele. Grande né? trovato. Aqui, ó, a canequinha do trovato. Grande trovato, cara. Olá. Pessoal, vamos lá, então. Eu tenho essa minha base de dados, eu vou começar a fazer análise nela. Como qualquer base de dados que eu vou fazer análise, eu transformo em tabela e dou nomes. Padrão para qualquer tipo de análise, por quê? Eu odeio ter que ficar selecionando coisa na mão, certo? Então, primeira coisa, Ctrl-Alt, alt, Ctrl -Alt para construir tabela, certo? Atalhinho. Se não, vai lá e inserir tabela. Terceiro I. Ctrl Alt T. Ele vai perguntar. Tem cabeçalho? Tem cabeçalho. Tchau. Outra coisa que eu não deixo nunca nas minhas bases de dados: filtro. Porque pra mim, base de dados não é pra você ficar manuseando, certo? Não tem que ter filtro. Você consulta. É. Exato. Então, mais um atalho. Ctrl Shift L. Põe filtro, tira filtro. Põe casaco, tira casaco. Fica lá. Ctrl Shift L. Ele tira ou coloca o filtro. Beleza? Sim, senhor. Outra coisa. Designer da tabela. Dá nome pra essa tranqueira aqui: Tabela 1. Você vai depois chegar no determinado momento. a Tabela Chuyana 73. vai. vai deixar... <risos> Sério? Vamos lá. Então, pediu o Juliano da tabela. Tá solteira, viu? Só pra avisar é. vocês aí. Ô. Se quiser, é só me mandar uma mensagem que eu passo o ar dela. Beijo, hein, Mauro? É. Tá falando até baixo aqui é. agora. É, beleza. Já foi o um amigo é. já é do Reg. se reggae. quiser, eu te falo depois umas fitas aqui que eu tô ligado. Pessoal, então, bora lá. Tem aqui, então, essa base de dados com várias colunas que seria uma base basicamente de uma locadora de veículos, tá bom? Que locadora, Juliana. Chama Juliana Locadora. Automóveis. Então, ali, design da tabela, dei nome. Outra coisa que eu gosto bastante de é nomes para todas as colunas, para poder utilizar de forma mais ágil, mais simples. tá? Como que eu faço isso normalmente? Fica a dica aqui, depois usa, não usa, usa, fiquem à vontade. né? É, eu vou adicionar mais uma linha aqui em cima, que vai ser a área de controle, que eu vou dar uma manutenção nesse cara, depois eu vou devolver no padrão que já está. Uhum. Então, eu adicionei mais uma linha, vou selecionar essa minha área toda aqui de cabeçalhos, vou copiar aqui em cima somente valores, certo? Colei somente valores aqui em cima, vou pegar todo esse meu cara agora, uhum. ok? E eu quero converter ele para deixar um underline Antes disso. Então, como que eu vou fazer isso? Tenho já minha área de controle aqui salva, copiei todo mundo de novo. Vou vir aqui para um cantinho e vou colar transpondo. Que daí ele vai fazer o quê? Vai trazer todo mundo aqui na vertical. E vou usar meu bom e velho preenchimento relâmpago agora. Certo? Isso aqui é legal pra caramba. Vou chegar a fazer assim, ó. underline, code locação. Tudo junto. Ctrl é E, pluf, trouxe todo o mundo pra mim. que é o preenchimento relâmpago, que Exato. Não sabe o que é preenchimento relâmpago, tem vídeo no canal do Botão do Excel. O Benitão, que fala, né? É, Estamos aqui. Tamo aqui. Não, o Benitão, ele vem aqui, ele conta a história da Bíblia. né é, Bíblia? O legal é isso, né? É. Você chega ah. o Ô, Benito, como é que faz o Proc V ali? Em 1812, Mal o Proc V... É, placas de pedra, <risos> é, o nono o mandamento era não, jamais mesclarar células. O décimo era não use Proc Vs, né? Aquelas coisas lá. Benitão é foda. Acontece contextualização, você procurar no um dicionário, tá a cara do Benito lá, porque ah. tem que ter contextualização pra tudo. E daí, o que eu vou fazer? Tenho esse meu resultado, eu vou copiar de volta esse meu resultado. E vai jogar pra lá. Vou jogar nos meus cabeçalhos. Valores, transpondo. Por que, que eu fiz tudo isso aqui? Porque eu quero padronizar o formato de consulta. Quando eu quiser usar qualquer coluna na minha base de dados, eu vou dar um igual, underline, vai aparecer todas as minhas coluninhas. Bacana. Fica muito mais fácil de eu consultar, do que tem que ficar, qual é a primeira letra? P, P de placa, mas que mais que tem? Eu dei underline, ele já elimina todas as funções, fica só os nomes. Show de bola. Fica legal pra poder analisar depois. Feito isso aqui então, vou pegar toda essa minha tabela. Vou selecionar qualquer uma das células do cabeçalho, Ctrl T, para ele pegar toda a tabela. Lá na minha guia Fórmulas, eu vou clicar nesse carinha aqui, ó, criar a partir da seleção, Fantástico. que o atalho é o Ctrl Shift F3. Linha superior Nomes dados para todas as colunas de todas as minhas. tudo aqui minha tabela. e se acrescentar linha, já vem automático. Inclusive, se entrar ali, gerenciador de nomes, vai estar todos listados ali. Todos você listados. pode colocar comentários e o que você quiser. E aconselho, bota comentário, não seja preguiçoso. Comentário, se eu gastar 10 segundos para colocar um comentário em cada nome. Sim, só coloca um comentário para ver, ó. Vai. Ali no coisa. Cidade. Só para ver para que, que serve depois ali. É, exatamente, boa. Então, Refere -se cidade. Se... Refere-se a um crase, né? Ah, já vamos é escrever. O é que é isso? Cidade de locação. Sei de lá. locação do veículo. Perfeito. Nem viu a base, já tá matando ela. Opa, do veículo. Certo? Beleza, olha que legal, Ju. Feito isso aqui. Se eu for em qualquer nome, qualquer um daqueles meus nomes, né? Igual, underline, ele vai aparecer lá daquele meu formato bonitinho que nós já tínhamos estabelecido, certo? O bacana é, nada mudou. Cheguei no cidade, aparece o um comentário na frente. Então, já é um help para que eu consiga depois utilizar esse nome de forma mais ágil, mais fácil, simplifica e a vida. eventuais usuários que vão usar a terceira planilha. Lembrando, planilha que você não vai criar pra você, vai criar pra seja. Ah, mas só eu no meu setor, somente eu uso. Você é eterno no seu setor? Teve um cara, inclusive, tem um, um case, isso é real, que chamaram a gente pra dar treinamento na época que eu tava lá na Monde com o Benitão. Chamaram pra dar treinamento numa empresa num, num banco, onde o cara ligou e falou assim: Ó, oh, então no setor só tem uma pessoa que sabe fazer tudo, a gente precisava que treinasse todo mundo pra todo mundo saber. Ah, conversa vai, conversa vem. Esse cara que ligou era o cara que sabia tudo. Entendi. Você vê como é muito legal ser o único que sabe. Ele falou: Cara, eu não tenho descanso, eu não consigo tirar férias, o pessoal me liga nas férias. Eu não posso ficar doente, senão o setor para. Então, compartilhe conhecimento. Compartilhe conhecimento. <risos> né, Botou você... oitavo vídeo, eu não consigo me ajeitar ainda com as câmeras. Compartilhe conhecimento, não retenha com você, você só tem a perder com isso. Beleza? Feito. Feito tudo isso aqui, agora já dei os nomes, eu vou pegar essa minha área de controle que eu tinha feito uhum. e vou colar de volta só para ficar com os nomes bonitinhos nos cabeçalhos. Enfim, a gente não vai usar, mas fica, certo? E apaguei de volta. Beleza. Esse trabalho eu faço sempre para todo tipo de análise que eu vou fazer. Hoje eu gasto lá 30 segundos, 40 segundos, um minuto para fazer isso. Puta, o, ganho que eu ganho, o tempo que eu ganho com isso depois, com essa otimização, com esse trabalhinho, é gigantesco, tá? Feito tudo isso aqui, vou criar mais uma abinha, uma planilha aqui embaixo, certo? E eu vou fazer um soma C. Beleza. Beleza? Então, eu quero cidade, já que a gente já viu ela lá. Vou trazer aqui uma validação de dados em lista para a cidade. Aí, um atalhozinho legal é dar um F3 também, né? Boa. Pud, não lembro o nome, porque eu dei underline que não aparece, né? Esqueci o nome. F3 traz a lista de todos os nomes que você já criou. Eu escolho cidade aqui, feito, dá ok. É até melhor que você digita e você pode incorrer em erro de digitação, então... Perfeito. Qual é o B.O. de eu ter colocado essa cidade aqui? Ele traz repetição, certo? Uhum. Entra a nossa primeira função dinâmica de matriz dinâmica, que é a nossa função único. Então... Saiu no canal único já, lejo, saiu. Então, tem mais um vídeo aí do canal do Botão do Excel, falando sobre o único. Vai lá, dá uma olhada. Ele já trouxe aqui. Resultou em um erro? Aqui tem a função único? Tem. tem. Resultou em um... Eu, tudo bem, então aqui vou girar essa minha lista aqui do lado e eu vou utilizar ela. Tudo bem, tô girando uma planilha de apoio mesmo. Tanto faz, já dá tempo para classificar daí, se exatamente. Precisar, né? Eu já posso vir aqui e vou falar para ele mesmo. Um classificar esse cara que já fica em ordem alfabética. Classifiquem as listas de você, pelo amor de santo Cristo! Ninguém merece ter ficado caçando. se nome. a gente pegar essa fórmula e tentar jogar lá dentro, será que funciona? Funciona aqui. ó Vou pegar na minha validação de dados de novo. Vou falar o seguinte: ó. qual que é a minha lista é igual a base da minha matriz. Hashtag. Beleza. Acabou. Então agora eu tenho a minha lista completinha, já removendo as duplicidades, já classificada. Simples assim, tranquilo. Matrizes dinâmicas são sensacionais. Vão revo revolucionar a forma de trabalhar com Excel quando todo mundo migrar para o Office 365, que é um, uma tendência, né? Não, é. Mano, é que eu, assim, eu, eu não me conformo como é que você usa Excel, não tem Office 365. Como é que você continua com essa merda pirata? Não, e pior, versão 2007. É, eu não é, me conformo. Você sabe quanto que custa a desgraça? Custa cinco mais ou menos, uhum. né? R$40,00 que seja por mês, para cinco licenças? É, é 300 reais por ano para cinco licenças. Dá 60 reais por ano para licença, dá 5 reais por mês por licença. É dinheiro de pinga, pelo amor de Deus, compra essa joça. Né? Entrar no Spotify e assinar, você quer? Agora compra o Office 365. Uma né? Netflix. É, você é, é tudo se fosse é algum rapaz. serviço de streaming. ah não, continua aí se fudendo e demorando 200 E também contratando a gente, que a gente aí sim. resolve o negócio por você Aí tá? sim, e por favor, contrate que a gente consegue. Meus filhos agradecem, obrigado. E outra coisa, para de craquear essa jossa. Se você pega um negócio, uma ferramenta de um engenheiro de software que craqueou, conseguiu quebrar a segurança da Microsoft, você acha que ele não está pegando nada seu? Ah, mas é de graça. Tomara que invada e escolha isso. Pode voltar depois. E é isso aí. E com desabafo. esse momento de desabafo, a gente é, retoma o nosso <risos> exercício. que foi? Né? Pessoal, vou colocar ali valor, certo? Beleza. Eu vou colocar simples a minha função soma C, vou só escolher uma cidade qualquer, tipo Belo Horizonte, e vou fazer uma soma, Deu eu escolho qual coluna eu quiser. eu vou lá, underline, e escolho lá, é, parará, parará, parará. Olha que maravilha, né? Então, se você não tivesse feito isso, você tem que voltar. Vai lá, seleciona. Seleciona. Então, o Se for boot, nomes... uma função com várias colunas de parâmetros, você vai lá, seleciona, volta aqui clica. Vai lá, seleciona, não, volta é, aqui e é clica. É fantástico. Nome. Eu já, já escutei em curso o cara falar: puta, o maior trabalho dar nomes. Então, é, tá bom. É fácil é ficar selecionando. É fácil ficar selecionando. Então, olha ali, valor da diária não. Vou colocar lá o valor da locação, que é o valor cheio, certo? Pegou lá. Rapaz, o céu, Belo Horizonte vendeu o poder Isso que é legal de fazer dados fictícios aleatórios. Belo Horizonte né? é o guru, não é? O Leander, que é do, do Minas. ele é de Minas. A Carinha ele também. É de montes claros. É. Montes claros. Montes quase. Ah, Mas ah, a Karine eu acho que é de Belo Horizonte. Ela é, é, é de Minas também. Berzonte. Berzonte, grande Berzonte. Muito bom. Então ali, já tive minha soma, o certo? Que é 95 só que 5 milhões de locação, tá? Só menino. que por enquanto eu peguei aqui o valor da locação global, eu não peguei nada de Belo Horizonte por enquanto, Entendi. certo? Então eu vou fazer a soma C. Então soma C ou soma C, tanto faz porque a gente só vai ter um critério por enquanto. Soma C, qual é o intervalo? O intervalo que eu quero é o cidade. Ponto e vírgula, qual é o critério? Esse que está aqui em cima. Qual é a coluna que eu quero somar? Aquele valor da locação. Legal. Agora sim nós temos um 5, 5 5 milhões. 5 milhões. Se eu vier aqui mudar meu filtro, ele muda. Na, muda automaticamente aqui o resultado. Betim. <risos> Gigabetinho. Né? É, é, em Minas, Minas, Minas também, Gerais, né? É Minas tá Gerais. Que professora de. É, que é isso. Geografia hoje aqui, é. pessoal. Na aula, geografia de hoje. E daí, então nós temos já um soma C pronto. O bacana é o seguinte: e se você por acaso quisesse mudar a sua pergunta agora e falar assim, tá? E a média? Eu ia ter que trocar ali e fazer média, ou fazer um C. Mais uma célula pra você colocar aqui. Ah, não, mas e o desvio padrão? Mas e o valor máximo que foi feito? E o valor mínimo que foi feito a locação? Começa a ficar um negócio grotesco. Você vai colocando muitas análises, ou senão você vai ter que colocar assim, né? Vamos supor, escolha o cálculo, ok? É, ver com a validação de dados aqui saia. Escolha o cálculo, daí você colocaria a soma. E daí você vai falar, se esse aqui for igual a soma, soma assim. a C. Se, se não, é. faz a média C. Se não, você coloca, se for igual a média, faça a média C. Se não, se for igual... E Dá vai. pra fazer? Dá pra Dá fazer. fazer. Mas boa sorte, né? Então, com isso, as novas funções matriciais, agora elas trazem um negócio muito legal, que é você poder fazer que nem a gente acabou de fazer aqui. Criar a matriz e utilizar ela, certo? Uma das funções que a gente consegue fazer aqui é a função filtro. A função filtro, a gente aplica um filtro na tabela de forma em memória e ele traz o resultado pra gente aqui daquele filtro específico que a gente solicitou. E o filtro pode ser de uma coluna ou pode ser da tabela inteira. Então eu poderia chegar aqui e falar por exemplo, filtro da nossa Juliana, né, que é o nome da, ta da tabela, certo? Ou eu poderia falar uma coluna específica que ele vai me trazer o resultado. Uhum. Então eu já posso otimizar isso aqui, beleza? Então aqui, filtro, qual é a matriz que eu quero filtrar? É aquela de valores, né? Valor, de locação, legal? Ponto e vírgula. O que que eu quero que ele inclua no meu filtro? Agora eu vou colocando pra ele, faça isso, faça aquilo, o que que ele tem que definir como sendo o, o meu filtro base. O meu filtro base é que a coluna cidade uhum. tem que ser igual ao que estiver aqui. Sim, Fechei. Senhor. Enter. O que, que ele trouxe aqui para mim? Uma lista contendo todos os valores de locação para aquele filtro Campinas, certo? Sim, senhor. Tá tudo bonitinho aqui. Citado 537 locações. Show de bola. O que, que eu falei lá no começo? Que nós vamos agregar algo à nossa soma c, né? Sim, senhor. Não vai ficar preso exatamente nisso. eu vou vir aqui rapidinho, só para a gente poder construir essa nossa ferramenta. Vou pegar aqui a ferramenta de captura, a gente poder trazer esse cara para cá. Eu vou aqui, ó, agregar. Olha, coisa para caramba, né? não dá nem para pegar com a ferramenta de captura direito. O que, que é ferramenta de captura? É um print screen ah, tá. rápido, certo? Trouxe esse cara para cá só para a gente poder já documentar mais ou menos, olha lá. Então aqui eu vou criar, deixa eu puxar um pouco para o lado aqui, vou criar aqui do lado uma tabelinha de apoio, onde eu vou colocar de 1 até 19, que é o número de parâmetros que a nossa, tab... nossa função agregar possui. Uhum. E dentre elas são, ó, a primeira é média, a segunda é conti num, a terceira é conte valores Vai ter que fazer uma primeira vez, né, querido? uma, uma coisa tem que ser feita na mão, né? Multi... Dá para você pegar a documentação online que vem com essa lista e é você copia e cola. Pronto, não precisaria de ficar escrevendo. Desvi, de A... usando todas elas, obviamente. Algumas vão resultar em erro porque precisa do acréscimo lá do K. Mas vamos, vamos o utilizar. Do do K? É o K, né, que é tipo maior. Ah, o maior. Qual o maior? A posição, né? É, a gente não vai ficar usando essa parte do K, mas algumas precisariam. Então, aqui eu vou trazer para ele uma validação de dados dessa minha lista. Então, essa aqui seria opções, certo? Uhum. Opções. Então, aqui no escolha o seu cálculo, eu vou colocar minha lista de... Opções. Opções. F3, lá embaixo, opções. E o cara escolhe o que ele quer, certo? Ele quer fazer a soma, a média, etc. Beleza. Perfeito. O que, que eu quero saber agora? Eu quero que ele pegue para mim aquele número correspondente a essa opção que foi escolhida. Então, índice, pega para mim. Se você reorganizar, dá para fazer o PROC V, dá para fazer o PROC X. Dá assim... fazer o que quiser fazer, Beleza. certo? Fique à vontade ali. Se você gosta de PROC V, organiza essa jossa e faz direitinho, senão faz do jeito que eu estou falando aqui também, uhum. que dá certo, né? Então, índice, traga um número, né? Traga um número para mim que for correspondente a o que eu escolhi aqui na minha esquerda, ponto e vírgula desta minha matriz de opções, zero. Beleza? Vai me trazer a opção 9. Que a soma é 9. Beleza. Perfeito. Então olha lá o que eu poderia fazer. Eu posso utilizar agora a função agregar que Então ela faz 19 funções. São 19 cálculos possíveis com essa função. Uhum. Certo? Ou seja, média C está aqui. O conte C está aqui. O soma C está aqui e todo o resto, uhum. certo? Então o que, que eu vou precisar fazer? Qual é o cálculo que eu quero? Este daqui que foi escolhido com base na escolha. Lado do B2. Ca... exatamente. Ponto e vírgula. Eu posso até trazer uma função, um agregador aqui também de tratamento dos erros para cada zoagem. Não há, então, não vou precisar ficar me preocupando, mas eu poderia ignore caso esteja oculto, ou ignore caso esteja vazio, ou se tiver o um valor de erro, aquela coisa toda. Então eu vou pedir para ele é, não ignorar nada porque eu sei que está tudo ok. Beleza. Qual é a matriz que ele vai ter que fazer o cálculo? A resultante do nosso filtro. Hashtag. Nós temos agora o soma-c aplicado. E se por acaso eu escolher ao invés de soma-c? A média. A média está feita. Show de bola. Todos os cálculos possíveis em um dashboard, em um lugar só. Passa para o seu usuário a possibilidade de ele escolher qual cálculo ele quer ver. E se ele precisar eventualmente mexer na fórmula? é uma fórmula simples é de debaixo? Oh, isso aqui... É, você tem meia dúzia de coisa. É, se quiser colocar S o K. Se fosse o C... Ia ser 19 C's. 18 C's, porque o último permite 2, né? Jogar, Precisaria. Eu teria Show que de fazer bola. 18 C sequenciais para poder mostrar esse mesmo cara. Ou eu ia ter que usar a função parâmetro, ou a função C's, ou a função escolher. Ia ter que ficar fazendo umas gambiarra com as funções ali para poder fazer esse cara. Olha o tamanho dessa função. Show de bola, cara. Agregar um pouquinho as funções analíticas. A gente pode usar isso aqui para Dashboard, pode usar isso para muitas coisas. Repito, funções matriciais são o futuro do Excel. Tabelas dinâmicas vão morrer no uso prático. Não não faz sentido mais utilizar, se a gente tem os filtros dinâmicos agora, entre outras coisas. O Excel está dando show de bola. Certo? E muita gente achando que vai morrer com o Power BI... Vai, isso O Power BI vai comer o Excel, é, vai matar. É, é. Vai, vai, vai sim. sim. Vai sim, gente. Até 2047, quando a gente puder estar tá falando de novo aqui, sobre <risos> o Power BI vai matar o Excel, né? Ah, é, estaremos é, tá ali bom. de novo conversando sobre isso. Então é isso, moçada. Gatti, acho que hoje agora esse é o último vídeo. É isso aí. O último aí. vídeo da primeira visita. Ele vai voltar... Agora vem uma vez cara. por mês, pra Ah, você pode ficar cegado. Obrigado aí por compartilhar o conhecimento... Tamo ...com o nosso público... E, de novo, tá? Não deixe de se inscrever lá no canal dele. Opa. E tem outra iniciativa com os outros caras aí que você tinha me falado. O, isso, mesmo. isso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar pra descrição desse vídeo o canal desse pessoal, certo? Porque tá todo mundo começando. São caras muito bons, muito bons. É uma iniciativa do, é do Benito e do Trovato, que os dois juntos fizeram um esquema lá no, no MVP Conf, desculpa, no Excel Weekend, uhum. e, e que eles, eles selecionaram, se não me engano, nove pessoas. Pra dar uma acelerada. Pra dar uma acelerada e passar pra eles conhecimento, que no caso eu sou um desses nove, e falar para o que deve fazer, como deve fazer passar o caminho das pedras. E eles estão chamando isso de Ô, preparando, senhores. preparando o amanhã. Você podia preparar eu também, né, seus corpos? É você é o ontem, já ah, foi. Vai, é. Esse cara não me chama <risos> essas coisas hoje mesmo. Mas é isso aí. Cês, deixa comigo. Eu vou pegar esse cartório aí. Beleza? Beleza. Um beijo, pessoal. Até a semana que vem. Não sei com o que, né? Porque nós vamos gravar sei lá quando. Agora. Se o corona permitir. Beijo. Valeu, pessoal. Obrigado.